Primeiro vale 50 se você acertar o buraco do Tonhão Vale 50 o primeiro Segundo vale 40 E o terceiro vale 30 mil reais Você tem que acertar, mas tem que entrar lá na casa do boteco do Tonhão No buraco do Tonhão Tem que acertar Vamos ver Lembrando que se você acertar o Natal. Ai, ai, quem mandou? Pelo amor dos Deus! Olha o olha ó, vai lá! Aí, ai, Nossa, ai, mata ai, do coração! Bateu! Não me mata do coração, não, Sim. A verba do programa <risos> tá acabando! Vai!